Isso, a África comumente ocorre, aqui ocorreu, na Europa ocorreu, enfim, né? Mas os grupos é, vão se levantando contra isso, né? E mais, é, em São Paulo também teve a escravização em uma escala muito grande e por uma periodicidade maior do que é, indicam, né? os livros de história, né? Porque os livros de história indicam que a escravização acabou, tem algumas datas, né? 1590, 1600, depois 1700 com a reforma pombalina. O que não é verdade, né? A reforma pombalina previa entre aspas o fim da escravização para indígenas convertidos, e é com muitas aspas mesmo, né? Porque esse processo também pressupunha uma série de violência contra os povos indígenas, né? a tutela a, a, ou, e outras violências, né? além da legalização do estupro, como é, o Sassá também falou. Mas, né, só para que vocês possam ter uma ideia, até o fim do século XVIII, é, majoritariamente a escravização no Estado de São Paulo era indígena. Isso vai ser tratado em dois livros que eu vou falar para vocês, porque é importante a gente ter documentado e ter as fontes, né? na verdade. Num livro do João Manuel Monteiro, que, são, que é o Negros da Terra, né? são os indígenas, e tem uma, uma, um outro livro que é do Celso e da Junco Prado, que chama Rázias. Né? Inclusive, neste livro, o Celso e a Junco Prado, ela vai, eles vão falar que a escravização é, indígena é escondida no estado de São Paulo porque as famílias quatrocentonas, essas, né? as famílias de bem, né? o homem de bem, aquela coisa toda, foram os principais escravocratas de indígena, né? Isso não quer dizer que, no século XIX, é, deixou de ter é, escravização indígena. Não, reduziu e é, diminuiu e, e teve a escravização é, africana também, a, a escravização negra. Então, é importante que a gente... É, saiba disso, né? Porque a gente vai olhar o tamanho da dívida, né? Existente, né? Do processo de apagamento, como o Sassá fala, mas de uma dívida, né? Que a gente precisa até discutir se é uma dívida é, pagável, né? Porque foi um mundo que invadiu um outro mundo, né? É, um mundo que se organizava de uma determinada forma, que tinha a sua filosofia, é, tinha a sua organização territorial, né, tinha a sua ciência, é, e foi invadido né, é, e que tinha uma quantidade de pessoas que a gente, hoje, né, não, ninguém, nenhum nem historiador sério, né, tem coragem de cravar em um número. Né? É, porque a gente já saiu de 1 um milhão para 6 milhões, é, e hoje é, existe a possibilidade desse território ter mais de 40 milhões é, de habitantes no momento da invasão. Né? A gente não tem esses números, então não dá para cravar com precisão. Um, um, uma indicação que nós temos através de um livro, de um livro que é 1499, é que na região amazônica brasileira tinha cerca de 20 milhões de habitantes no momento da invasão. Né? Então, se tinha 20 milhões de habitantes lá, aqui, né, é, é, considerando a subestimação do, do, do número de indígenas na, na, na naquele período né porque o que, o que que a, a, o que que é estimado são os indígenas que estão no litoral né não são os indígenas interiorizados e hoje a gente sabe né que havia né indígenas no interior aliás havia de é, trocas intensas né entre o Atlântico e o Pacífico né tem tem as rotas inclusive que foram criadas e utilizadas né, durante muito muito tempo né que hoje por exemplo no estado de São Paulo as principais cidades seguiram essas rotas né que é o, os caminhos de Peabiru né? não não é a música do Zé Ramalho não é, eram rotas né que é, foram criadas pelos povos indígenas, então e que demonstra, demonstra, né, que tinha a interiorização, a interiorização era um fato, né, que ocorria, né, e o estado de São Paulo é um estado, né, em que essas rotas né, interiorizadas estavam colocadas. Então a gente não faz ideia de qual era o número de indígenas efetivamente, né, no território de Pindorama, né. É, ninguém ninguém tem pode cravar com precisão sabemos que eram milhões né é, então é, é, é, teve esse processo de, de estupro descravização de e de apagamento da presença indígena né por interesses diversos né interesse em não admitir esta presença para justificar né a invasão esse era um elemento, de não admitir a relação violenta né, que houve né, durante todo o processo de invasão, e até hoje, contra os povos indígenas. Né? Portanto, você caricaturiza, você nega a existência,